Essa sou a Maria do blog com Maria e no último mês fiz muitas compras e preciso de vos mostrar tudo, por isso vamos começar. A primeira coisa que eu vos quero mostrar é esta garrafa da Adidas e tive tantos problemas a tentar comprá-la porque sempre que eu colocava no carrinho passados os segundos ficava indisponível e isto aconteceu três vezes e à eu pensei, ok, vou encomendar e depois chega quando chegar. Acabou por demorar para aí 3 dias a chegar em casa, o que é estranho, Visto estar indisponível há semanas, mas pronto. Chegou a casa e eu vou-lhes explicar porque é que escolhi essa garrafa. Foi por várias razões, mas a principal é porque é de vidro. É de vidro, pode ir para a máquina e é muito melhor, porque eu usava sempre garrafas que eram de plástico, ou seja, para além de não poderem ir para a máquina lavar, pelo menos as que eu utilizava, ficava sempre com um estranho na água, que eu não gostava muito, mas com vidro isso não acontece e posso sempre lavá-la muito melhor na máquina de lavar por isso é perfeita, para além de ser a cor-de-rosa, que eu adoro cor-de-rosa Ok, outra coisa cor-de-rosa e muito bonita que eu comprei foi um carrinho de organização para eu ter perto de mim no meu escritório que criei aqui em casa e eu comprei uma impressora e tenho feito muitos stickers e tenho experimentado imensas formas de criar cadernos e coisas... Ok, depois vocês vão ver eventualmente o que é que eu estou a fazer mas eu precisava de um sítio para arrumar alguns acessórios, para arrumar os papéis o papel fotográfico, o papel de autoculentes e achei que esta seria perfeita, quando eu vi Uh, Principalmente com esta cor decidi logo comprar e não estou nada desiludida, é de imensa qualidade, é bastante grande até e foi muito fácil de montar, por isso gostei mesmo muito e embora no meu escritório, a minha dona de escritório não seja assim perfeita, maravilhosa, só ter aquele carrinho bonito, cor-de-rosa já melhora a 100%, por isso. Ok, outra coisa que eu comprei e eu não sabia da existência disto, o que diz muito sobre o meu conhecimento sobre filmar, sabe que sabia minimamente esse tipo de coisas, mas nunca me tinha passado pela cabeça que poderia haver uma coisa assim e quando descobri fiquei maravilhada. E o que é que é? É uma bateria falsa, ou seja, eu posso estar a gravar e estar com a minha bateria falsa ligada à corrente, ou seja, eu nunca fico sem bateria e posso estar aqui a falar durante horas, quer dizer, até o cartão de memória ficar cheio, não é? Mas eu posso ficar a falar até esse ponto, posso ficar horas aqui a falar com vocês e a bateria não vai abaixo, o que é incrível, porque as minhas baterias se eu estivesse aqui a falar duravam para aí, sei lá, 45 minutos, meia hora e assim é infinito, ou até o cartão ficar cheio, por isso eu não conhecia isto e fiquei... Maravilhada, a sério. E comprei para a minha Canon G7X Mark II, que é que eu estou a usar agora para filmar. Eu comprei para esta porque se eu quiser fazer live stream para vocês, se eu quiser filmar, fazer um vídeo em direto e quiser ter a máxima qualidade possível posso usar, esta câmera, e a sério, fiquei mesmo contente. Acho incrível. Deu-me uma mensagem de erro. A minha câmera sabe que isto não é uma bateria original e pergunta se, se quero correr esse risco mas eu já experimentei utilizar e filmar e não vi assim, grandes danos na câmera ou nenhum danos na câmera, por isso vou experimentar e depois falo com vocês para ver se danificou a minha câmera ou não, mas espero que não. <risos> ok, outra coisa que eu comprei para experimentar porque eu nunca tinha experimentado são pensos reutilizáveis, ou seja, ele vem aqui neste saquinho com 6 por acaso, quando eu recebi esta encomenda eu já estava nos primeiros dias de menstruação por isso eu utilizei só no, no terceiro quarto dia e eles, são, eles parecem tanto normais, só que tem aqui uma mola para vocês unirem as vossas cuequinhas. é reutilizável vocês só precisam de lavá-lo com água fria deixar secar bastante simples, mas eu não sei se foram destes mas eu acho que são demasiado grandes para mim, não me senti confortável. Eu vou continuar a usá-los, não vou deitar fora, <risos> claro. Vou utilizar quando estiver por casa, quando estiver nos últimos dias do período. Mas são demasiado grandes e até me magoou um bocado se eu tiver que me movimentar muito. Magou um bocado por ter sido a mais. Senti que não passou nada para as cuecas, é fácil de lavar. Todo o conceito em si é perfeito e vou comprar umas, se calhar, mais pequenas. Mas se vocês tiverem mais ou menos a mesma estatura que eu, mesmo peso, a altura, etc., talvez estes não, mas talvez uns mais pequeninos. Ok, uma coisa bem aleatória que eu comprei foi este utensílio para uh, fazer caracóis nos meus cabelos e eu não sei porquê, há umas semanas estava com muita vontade de ter caracóis porque o meu cabelo, como vocês sabem, é muito, muito liso então queria ver como é que, como é que eu ficava assim com o cabelo encaracolado e eu comprei, eu não percebo nada disto, mas comprei um produto para proteger o cabelo calor ao menos isso sabia, mas eu não percebi que era necessário haver uma espécie de fixador para os caracóis ficarem no sítio, por isso eu fiquei só com umas ligeiras ondulações uh, ao longo do tempo depois o meu cabelo ficou super liso de novo enfim mas eu já aprendi e vou comprar esse segundo passo em breve para testar e mostrar-vos como é que fica mas achei engraçado fazer os caracóis e ele não tem qualquer tipo de botões tirando o ligar não tem a variação de calor nem nada é muito, muito simples, é mesmo para iniciantes básico Vem também com uma luvinha para vocês protegerem um bocadinho do calor. Uh, tem esta planta que não, não aquece, o que é ótimo para segurar e eu estava cheia de medo. Eu estava a suar, <risos> porque eu nunca tinha utilizado uma coisa destas e tinha medo de me queimar, de queimar a cara, de queimar as orelhas, de queimar as mãos. Primeiro eu demorei muito tempo, para aí 30 minutos <risos> para fazer umas, uns caracóisinhos e estava cheia de medo, estava a suar, foi uma coisa... <risos> Se eu usar outra vez e já com o segundo passo eu mostro-vos tudo no Instagram e assim, mas fiquem felizes por mim porque estou a experimentar coisas novas. <risos> ok, eu comprei um livro na Amazon e foi ver comprar, <risos> basicamente. Foi o um livro da Meredith Foster e eu gosto muito deste youtuber e ela lançou um livro e eu comprei. Foi tão simples quanto isso. E eu ainda não li, tenho que ser sincera, ainda não li mas quis apoiar de certa forma, embora ela não precise de apoio principalmente de mim mas pronto, uh, se vocês depois quiserem que eu vos diga o que é que eu achei sobre este livro digam-me que eu depois falo com vocês sobre isto, mas pronto, comprei este livro é mais uma espécie de workbook para vocês melhorarem a vossa autoestima e vocês mesmos uma coisa muito espiritual mas eu depois digo-vos o que é que eu achei. Outra coisa que eu comprei foi este temporizador de cozinha, basicamente. Mas eu comprei isto por várias razões. A primeira razão... Não, a razão principal seria para eu fazer exercício físico e contar aqui o meu tempo. Porque o plano que eu estou a fazer com os meus PTs envolve muito uh, exercícios de 30 segundos e depois esperar 40 e depois mais 30 segundos. E ter um temporizador com uns números bastante grandes ajudou-me imenso, porque a primeira vez que eu fiz este exercício foi olhar para o temposador do telemóvel e não, não estava a sentir, estava a ter alguns problemas, principalmente porque se eu quiser enquanto espero ir ao telemóvel ver alguma coisa ou responder a uma mensagem, depois perco um bocadinho a noção do tempo, mas com isto apontar sempre para a minha cara ajudou imenso e é super fofo. <risos> Outra coisa que eu usei para isto foi para utilizar isto para encaracolar o meu cabelo e foi por isso que eu sou que gastei 30 minutos do meu dia <risos> para fazer uns, umas coisas minis mas foi bom para saber que tinha que deixar aquilo 40 segundos no meu cabelo depois largar e depois contar mais 40 segundos não está bem de cabelo e pronto, vocês estão a perceber a ideia supostamente isto é de cozinha, mas eu não uso para a cozinha mas tem-me dado muito, muito jeito Ok, como vocês sabem eu adoro a Shein. Uh, ultimamente eu descobri que a China rouba ideias de artistas e fiquei com o coração partido e provavelmente não vá comprar mais coisas na China, embora seja um bom sítio para encontrar coisas maravilhosas que eu já vos vou mostrar, mas pronto, partiu um bocado o coração e acho que não vou fazer mais compras lá, mas eu comprei então algumas coisas antes de saber isso <risos> e que eu vos queria mostrar. A primeira coisa que eu vos quero mostrar a China é esta bolsa, ela foi feita de propósito para conseguirem colocar os cabos, as coisas eletrónicas e tem bastante arrumação, vocês têm esta primeira parte que tem aqui uma bolsinha, algumas partes com elástico para prender cabos por exemplo, aqui também tem algumas bolsinhas separadas, aqui são quatro e também quatro elásticos e aqui deste lado vocês têm mais algumas divisórias e vocês podem criar mesmo as voltas divisórias e colocar exatamente no sítio onde vocês querem e vos dá mais jeito. Aqui eu tenho todas as coisas que eu preciso para as minhas camas, tenho cabos, tenho baterias, tenho os carregadores de baterias, tenho os comandos também, tudo que eu preciso eu coloco aqui porque eu sou muito desorganizada e assim... Tenham um sítio mesmo próprio para elas. Por falar novamente em organização, eu também comprei este, esta bolsinha de organização. Esta aqui achei a China, como uma mala de viagem, organização para produtos de viagem. Ela só tem aqui uma, não é como aquela que tem duas divisórias, mas tem bastante arrumação. Eu, eu aqui tenho muita coisa, por isso ignorem. Mas tem aqui um sítio para pincéis, os vossos preferidos. Tem aqui uma bolsinha transparente, para vocês colocarem ou pincéis ou concealers ou coisas do género. Tem aqui esta bolsinha no meio que vocês podem colocar algumas coisas e depois esta parte do fim não tem qualquer tipo de visória para vocês colocarem os produtos que vocês querem levar na viagem. E eu estou a usar para produtos de beleza, para ter tudo no mesmo sítio. Tenho-as usado há algumas semanas, gosto muito, muito, muito da qualidade delas e recomendo-vos imenso. Ok, outra coisa que eu vos queria mostrar é este casaco. Este casaco é muito, muito quentinho e eu por acaso vou usá-lo como top, não estou a usar nada por dentro e. Gosto bastante dele, é muito, muito fofo, é bastante pequeno e é perfeito para mim, eu gosto mesmo muito. Tenho uns detalhes super giros nos botões, como se fossem umas pérolas e gostei mesmo muito desse detalhe. Outra coisa que eu comprei também foi outro casaco e estava a precisar de um casaco que fosse um bocadinho mais impermeável e eu não sabia que íamos ter que rodar a casa e trabalhar em casa nestes dias, por isso eu comprei a pensar que ia ter que fazer viagem para o trabalho e ia precisar de alguma proteção. Eu ainda não consegui usá-lo para o trabalho ou para algum sítio porque eu tenho que estar em casa, mas eu já utilizei este casaco fora uh, para ir ao meu jardim dar uma volta, para apanhar um bocadinho de ar e gosto muito dele. Eu acho que ele é um bocadinho grande para mim, acho que se tivesse pedido o tamanho abaixo ia ser melhor, mas eu gosto muito dele de na mesma e vou continuar a usá-lo imenso. Outra coisa que eu também comprei na China foram umas cuecas <risos> E estas cuecas são sem costura e são o mais fofo que vocês consigam imaginar, são mesmo, mesmo, mesmo muito fofas e gosto muito delas e recomendo-vos imenso. Estas aqui que eu escolhi vêm num pack de 6 e vêm em cores diferentes. Eu gosto de todas elas e não me importa que tenha cores diferentes, mas existem outros packs só com a mesma cor se vocês preferirem dessa forma. Ok, este aqui não foi compra, este aqui foi recebidos de parcerias e a primeira coisa que eu vos quero mostrar é este colar que eu recebi da All Necklace Eu já vos falei da All Necklace várias, várias vezes eu adoro a marca, adoro os produtos, acho que tem uma qualidade incrível e eles continuam a querer trabalhar comigo, não sei bem porquê, mas eu fico muito contente eu gosto imenso de colares com estrelas e luas e coisas relacionadas com isso por isso tive que pedir este colar, acho muito muito bonito Outra marca que eu vos quero falar é a Lily Cloth eles ofereceram-me três peças de roupa e eu vos queria esta t-shirt com um dragão porque fez-me lembrar imenso Dragon Ball e eu sou viciada em Dragon Ball e achei que fazia todo sentido eu ter esta t-shirt, nem que fosse para evocar esse mundo mágico e eu até fiz um, umas fotografias para a loja com a bola de cristal e achei que ficou bastante giro. Outra coisa da mesma marca foi esta t-shirt e eu gostei muito da mensagem da t-shirt que diz Stay humble, hustle hard, ou seja, continua humilde, mesmo assim trabalha, trabalha muito, trabalha bem, mas continua humilde e achei, acho que a mensagem é super gira e perfeita e por último, a última coisa que eu recebi foi uma camisola. Essa camisola achei imensa piada por ter várias caras uh, desenhadas só com linha e gostei muito da camisola em si. Todos estes produtos achei que têm imensa qualidade. Achei estes t super fofas, super suaves e a camisola não é muito quente, atenção! Quero já lhes dizer é que não é muito quente, mas é super fofa e para andar em casa ou para andar lá fora com outro casaco por cima é perfeita. E estas foram as coisas que eu comprei ultimamente. Digam-me qual é que vocês preferiram ou qual é que vocês ficaram com vontade de comprar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e vamos nos à próxima semana.